Olá, boa tarde. Daremos início à quarta sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, passivos de editoria e mediante um software específico. Passamos agora para a distribuição do assunto da lista de sorteio. Item 1, processo 500, 0021, 78, 2022, 02 contrato de operação de crédito conforme decreto 10.939.2022 e resolução normativa 1008/2022. Vamos ao sorteio. O processo foi para o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O processo sorteado nessa sessão será encaminhado ao respectivo diretor-relator para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a quarta sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa tarde e cuidem-se.